galera, beleza? estou voltando aqui com mais um vídeo Dez vindo para vocês, mais um GTA Bom rapaziada, faz tempo que eu não trago um GTA aqui Principalmente corrida aqui no GTA no, no canal rapaziada, faz muito tempo Mano, tem quantas pessoas aqui rapaziada? não tem muita gente é, Não tem muita gente não, mas tem bastante gente Mano, tava tá tentando achar uma corrida ali mano Ninguém mais faz corrida no GTA velho, na moral velho Faz duas horas que eu tô aqui tentando achar uma corrida mano Oh, não dá pra postar não, velho, E só... Ihhh... Caô, velho, não dá pra postar mais, mano. E já tá, tá de caô, mano. Eu acho que o cara, nossa, só carrão, só carro. Rapaziada, eu tô com os entornos porque eu não tenho outro carro super, tá ligado? Só tem. eu tenho mais carros esportivo do que super. ligar a rádio aqui, senão vai dar ruim, mano. Ah, mano, o cara deixou o vácuo ligado, mano. E já vai dar ruim aqui, velho. Já vai dar ruim, os caras vão me rodar, mano. Ai dá ruim, mas não me roda não, não me roda não. Me não, roda tô de boa, tô de boa, não me roda não. Ó oh, mano, pega pega, o pai é profissional na manobra aqui, pô. Ih, caramba, o cara morreu. Também primeira, só rapaziada, esquece. Ih, rapaz. Os carros do cara são bem mais rápidos, mano. Ih, pô. É que é pivotagem. O que é pilotagem. Nossa, mano, eu nunca tinha feito essa corrida não, velho. eu já fiz uma vez, não sei. Mano, eu tava tentando achar umas corridas minhas, tá ligado? Mas ninguém entra, velho. Só entra nessas corridas aqui, velho. Os caras ligou o... o vaca aí, é foda, mano. eu não tem controle. Ih, o cara me olha. Ah, mano. Sabe tá que o pai é piloto aqui, pilota bem, né? Caramba. Bora. Eu só quero ser. Esse... E.. Ah, mano, tem terceiro, como assim, velho? Ah, não. Vou alcançar o cara agora. Vai, Zentor. certo? Acelera. Acelera, Zentor. Uou! Bora. Ah, não, já fiz essa corrida assim, rapaz. E os caras bateram aqui, mano. Ih, rapaz. Cortei os dois, hein. Cortei os dois. Segundão, hein. Quer? Esquece! É, ninguém me pega, pô! Ah! Mas não... Não, não vou, não vou arriscar pra demora na hora, não. Que agora eu tô inseguro, eu não vou arriscar pra demora na hora, não. Talvez eu dou um giro aqui, mano. Vou dar um giro aqui no, no tubo aqui, se der, Dá um giro aqui, o um bar bye, bye aqui, daí vai ser sinistro. Ferro, ferro, ferro. Ih, caramba. Tá dando o giro agora, mas não deu certo. Vai embaixo dá pra fazer o giro, ó, Aí, aí, padrão, padrão, padrão Padrão Padrão, mano, bem que podia ter o negócio de pódio, né, mano Bora Tipo, primeiro, segundo, terceiro, nossa, o cara passou rasgando a gente O cara passou rasgando Ih, nossa Mano, é o carro do cara e caramba você pode controlar e se é, é o freio, tá ligado? Quando você controla muito bem, pegar... Aê, palão, Quantas voltas tem? Quantas voltas tem? E é sete pontos. Aê. Eita, Pedro. Esquece, esquece. Vai tá um. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Eu ia fazer o barbara e não deu certo. Mano, mano Aí Padrão Acelera Mano, pode que o Zendor não acelera mais que isso, velho Senão teria começado os caras lá, mano Mas terceiro, tá bom, tá bom, tá bom Também não tá ruim Mas ele dá pro cara errar também Ah não, já acabou, já acabou Rapaziada, vou pegar outra corrida aqui e já volto com vocês Rapaziada, lotou a sessão, mano Os caras conseguiram lotar a sessão Vou pegar um carro esportivo aqui, já que o meu foco é carro esportivo mesmo é esse aqui Ah, esse carro tá bala, hein, mano Vou pegar esse carro aqui Mano, eu, tô, eu pego uns carros da rua, velho Tipo, muito bom, fica muito bom Que nem aquele carro ali é da rua, tá ligado? Não parece ser da rua Agora dá pra postar, mano Vou postar... Ah, vou postar milzão em cada um Ih, caramba Aqui, ó Milzão Milzão 900 mil, mas vai meusão mesmo. Bora rapaziada, que agora eu vou vencer, hein, mano. Vou vencer, eu tô nem aí. O meu carro da rua. Oxi, olha o chibiqueiro, mano. Né? O carro é engraçado, mano. O carro do cara ali, mano. Bora. Pega. Pega. Pega! Ah! Sei, Vou vencer com o meu chibicão aqui, hein? Cal da rua, pá. Não, eu vou cansar todo mundo aqui, ó. Vou cansar, ah, valeu, rapaz. A vai rodar sua mãe, seu filho da mãe. Bora, será? Ah, mãe, vai rodar a mãe, velho. Moral, velho. Será, será, será, será, será, será, Ah, mano, agora eu vou rodar aquele rosinha ali, mano. Mexeu comigo, mano. Aquele rolinho mexeu comigo. Da ferrado, eu vou pegar ele agora. E travou, velho. Será, ah, será, será, será. Travou, mano, tinha pegado trabalho, velho. Na moral, mano. pegar esse rosinho agora. É o rodinho, rodinho, rodinho, rosinho. Total, otário. Otário. Tomou oh. uma capa. Mano, que loucura, velho. O carro explodiu, velho. Que loucura, mano. Foi rodar o rosinho e olha no que deu. Aí caramba. Ah, porra. Eita. Ai, ai, ai, acelera, acelera, acelera Aê ah, O cara ligou o vácuo O cara burro Não se deve ligar o vácuo não, mano o Vácuo é mó ruim Que tu vai acelerando, aí tu pega o vácuo Aí tu passa, tá ligado Acelera, acelera, acelera Bora acelera. Mano, desliguei a rádio já, mano É, desliguei a rádio. Bora, bora. Mano, agora não tem mais aquele negócio lá, mano. Toda vez que tu morre, a, a rádio volta, tá ligado? Mano, que da hora essa corrida. Essa corrida realmente eu não fiz, mano. Essa corrida realmente eu não fiz, não tinha feito, mano. Ih, o cara não O cara cagou na bolacha agora, velho. Cagou mesmo, mano. E agora não tubo eu pego em geral, mano. No tubo eu pego em geral. E é, ah, tu bebe desde que tu tinha, mano. Quantas voltas tem? A set point Certo Vou pegar o barco aqui do cara né? Vou... Vou mesmo, mano Pelo menos desses otários aí que vai me rodar, mano. Eu vou pegar aquele rodinho de novo Vai ver só, mano Mano, engraçado que explodiu, velho Não! Não! Calma, calma, calma e feito um Caralho, mano, sou muito pico Mandei bye vai banda ali, mano Eu Ainda consegui passar Caramba, o cara tentou me rodar eu mandei uma manobra ali, velho, na moral, mano. Corre, só corre. Vou pegar a zebra aqui, ó. A curva é que nós passamos. É na curva que nós passamos, porque os caras não sabem fazer curva. Nós passamos na curva. Otário! Ah, vai me rodar, hein? Vem, só vem também vai tomar uma pimbada na orelha e já vai ver só Acelera Não, mano Que viagem, mano Bate velho Acelera, acelera, acelera, acelera Acelera Acelera, acelera A mortal aqui, ó Só pra fazer uma chimpatada aqui Uau, Me tem, me tem, me tem Uau, Cai em cima do cara, velho Que loucura, mano cima da Lamborghini, velho Sai aqui, sai aqui Sai aqui Aí, Não, não, não Ih, caramba Tela, tela, tela, tela NÃO pé. Que merda, mano Pô, vou chegar em décimo, mano Ah, mano, os caras ficam me rodando, mano Ah, eu vou que igual é eu que chateado Rapaz aqui ó Ah, Câmera de terceira pessoa ali não, terceira não Quarto. Essa daqui é a terceira pessoa Mano, mano, mano, mano, mano, Ah, mas eu vou chegar em décimo mano, ah não velho, Em nono Alguém saiu Não vou tomar MC não hein Vou tomar N.C não, hein. Acelera. Rapaz, vou tomar N.C. A Chantanadinha. Acelera, carro. Pô, mano, mas muito bom esse carro aí, velho. Eu gostei demais de correr com ele mesmo, mesmo descendo da rua, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou aí, mano, o vídeo foi curto, eu acho que foi curto, não sei. Mas deixa o like aí, mano. Rodando em geral aí, o cara descendo aí. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like, tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui. Vai tomar banho.